E aí, tudo bem? Aqui é o René Ricardo, do canal Trabalhando em Casa Ganhando. Seja muito bem-vindo e eu quero te agradecer mais uma vez a audiência e pedir desculpa pela luz, é, porque hoje o tempo está meio nublado, estava chovendo um pouquinho, parou de chover, e aí eu resolvi então é, gravar o vídeo, tá? É, esse, é o meu, esse é o meu quinto vídeo sobre a série que fiz, Sobre afiliado orgânico tá? é, Fica comigo até o final Você vai saber o que é o afiliado orgânico Mas nesse vídeo Eu quero falar sobre Facebook tá? é, Facebook é uma ferramenta essencial Para quem trabalha com marketing digital tá? É uma ferramenta muito boa Porém, porém é, é uma ferramenta Que tem que saber usar certo? Tem que ser bem usada ah, é, é possível fazer vendas de produtos digitais Ou até mesmo de produtos físicos através do Facebook? É, porque eu mesmo já fiz vendas é, através do Facebook em grupos E é exatamente isso que eu quero falar, tá? Por exemplo, você pode fazer vendas é, usando os grupos do Facebook, tá? Você, fazendo, você pode fazer vendas diárias usando os grupos do Facebook né? é, Como você pode fazer isso? Por exemplo, se você trabalha, por exemplo, é, você é um afiliado de um produto digital é, Ou até mesmo um produto físico, mas eu vou usar o, o exemplo de um produto digital Vamos supor que você seja é, afiliado de um produto sobre culinária. Eu não vou usar é, emagrecimento, porque emagrecimento existe muita gente. Eu vou te dar uma ideia para você mudar o seu nicho tá? e for trabalhar com, por exemplo, culinária. Culinária é uma boa alternativa para ser afiliado. Tá? Por exemplo, existem muitos cursos, eu não vou me alongar sobre isso, existem muitos cursos sobre como temperar chocolate, por exemplo, que é pouco nicho, pouco explorado. Então, eu quero que você entenda que existe muito campo de trabalho, muito, muito, muito, muito né? Basta apenas saber semear né? Então, é, o que eu quero te dizer é que, você, você pode por exemplo, se você for afiliado de um produto sobre culinária, por exemplo Então você poderia entrar em grupos referentes a culinária né? E aí existe o sub nicho, um exemplo, chocolate você pode entrar em grupos de pessoas que trabalham com chocolate, vendem chocolate, fazem ovos de páscoa, né? você pode entrar em grupos é, deste nicho e aí é, fazer o ideal, por isso que eu gosto de vídeos e é por isso que eu migrei para o youtube, é, então você vai ter você pode pegar fazer um vídeo é, com os dados daquele produto, é, com as com os benefícios daquele produto e com é, as melhorias que aquele produto pode fazer para a pessoa que está adquirindo. Faça um vídeo de um minuto ou dois minutos e aí você pode colocar ele no grupo é, no qual você se é, você entrou ali, o grupo de chocolate, um exemplo, né? Mas poderia ser outras coisas Então, você vai trabalhar com os grupos do Facebook Existem grupos imensos, enormes, com mais de um milhão de pessoas Se você conseguir encontrar grupos grandes Que trabalham com um nicho específico É venda certa, tá? Então, é, faça isso, faça uma experiência Pegue um produto, faça um vídeo de um ou dois minutos ou faça um artigo se você tiver blog né nessas características do produto e coloque dentro do grupo do Facebook é há pessoas que trabalham com captura de e-mails eu não trabalho com captura de e-mails na verdade nunca nunca me senti confortável com isso né mas se você capturar e-mail coloque sua página de captura para que as pessoas entrem na sua lista de e-mails E aí você vai colocando o conteúdo para elas diário Tá bom? Esse conteúdo eu aprendi no, no curso Afiliado Orgânico do Leonardo David tá? Que é um curso muito bom Onde ele vai te ensinar passo a passo Como trabalhar organicamente Colocar produtos, ser afiliado de produtos E colocar esses produtos com venda orgânica De maneira orgânica Sem utilizar é, sem que você utilize de anúncios pagos dentro do Facebook ou até mesmo do YouTube, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreva-se no canal né, e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência e caso você queira conhecer o curso do Leonardo David, clica no link aqui embaixo que eu vou deixar, certo? E você vai direto para a página do Leonardo David conhecer o curso, o curso, que é maravilhoso, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, tchau!